Vovô, vovô, por que os dinossauros não existem mais? Peraí, Marina, vovô tá no telefone Pois é, rapaz, pra você ver Não é que descobriram um gato de energia aqui no vizinho? Um gato? Deve ter anos que esse gato existe Pra você ver que o vizinho do lado investiu nisso Sim, tinha um gato que ficava atrás do armário Eu já tinha visto isso antes, né? Conheci um senhor que queria me ensinar a fazer um gato. É, isso, confio, lá no relógio de luz. Você conhece esse cara então, né? Mas esse gato, se descobrirem, dá uma cadeia até quatro anos de prisão fora a multa que vai ter que pagar disso. Era tudo ligado no gato: piscina, ar-condicionado, churrasqueira. Você acredita nisso? Vovô, vovô! do gatinho! Por que eles estão fazendo isso? Temos que salvar ele! Não, Marina! O gato que eu vou falou não é um bichinho, não! É uma ligação clandestina de energia na rede elétrica! Entendeu? Que susto, vovô! Mas o que seria ligação clandestina? Ligação clandestina é o um furto de energia na rede de distribuição! Isso é perigoso, entendeu? Ah! Entendi. Então quem faz gato é quem quer usar muita energia, só que pagando pouco, né? Isso, Marina. Isso mesmo. Mas, vô, por que, que os dinossauros não existem mais?